O TA agradece a todas e todos que estiveram conosco por mais este ano. Juntos, tecemos incontáveis belezas, afetos e fazimentos, irmanados na crença da arte e da cultura, como caminhos de reinvenção do mundo. Nos reunimos em festejos e atividades de formação para todas as idades, que tocaram corações, revelando o que há de mais profundo e poético. Celebramos a diversidade do nosso povo, honramos as nossas raízes, Sonhamos nosso futuro com alegria, leveza e confiança, reafirmando a cada instante nosso compromisso com a arte, a natureza, a infância e a cultura popular brasileira. Bem-aventurada seja a nossa rede de apaixonados pela arte de tecer sonhos, liberdade e poesia. Bem-aventurada seja a nossa força de criação e nosso amor ao mundo e ao profundo humano. Ano que vem tem mais arte-educação e mais encantamentos. Vida longa altear, casa e causa de todos nós.